Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pedal iniciante de domingo hoje. Aula médio avançada vai ser. Nós pretendemos sair aqui pela Estrada Barana, descer na Serrinha dos Sítios, lá no sítio dos Usa Serrinha dos Usa. E subir o Morro do Boi pela esquerda. Era Fica comigo que você vai gostar. A intenção, tanto do pedal quanto do vídeo, é fazer quem estiver comigo ter vontade de pedalar e curtir esses momentos maravilhosos. Dá uma olhada nisso aqui pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. A turma de colina aqui em Monte Alto para fazer a Rota das Capelas. Virou ponto turístico mesmo. Negócio é o seguinte, anota o telefone, se tiver alguma baixa vocês ligam para mim. Bom pedal pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe. O trajeto desse pedal é o mesmo que eu utilizei no primeiro vídeo que eu fiz para o canal. Então confere no card acima para você ver como nós evoluímos em termos de mídia e de edição. Se a serrinha dos usa, o ciclista tem que seguir na estrada da Tabarana e descer pela terceira entrada à direita. O resultado diz: na descida, Todo Santo ajuda. É uma descida deliciosa, mas tem que tomar cuidado para não estragar o passeio. Serrinha dos Usa. Aí. Ha ha ha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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ah, eu acho que é bom vocês irem aqui, ó. É, aqui é bom, rapaz. Mas, ó, já liga. O Antônio já viu que em furada. O que ele tem trauma viu? Já liga pro Samu, que aí não leva problema. Vale subida pessoal, agora pela frente nós vamos encarar o Morro do Boi. estamos chegando nos mil inscritos, falta pouco, então eu peço para que vocês que acompanham o canal deixem nos comentários as suas sugestões para que a gente atinja essa meta o mais rápido possível. Vamos lá pessoal, colabora aí com as sugestões, com as críticas e com o que vocês acharem que for necessário. atividade finalizada 23,7 quilômetros 240 metros de ganho de elevação todas essas imagens bonitas que vocês viram aí Fui, Pedro, confortável conheça você também Monte Alto de Mountain Bike é, tá.